E aí clã, aqui de novo, a gente tá voltando com The Messenger. mas né? é sensacional para PC e consoles. A gente vai jogar mais uma área e vamos lá. O vem área de hoje é o Pantam dos Eu considero uma área um pouco mais complicadinha. Tem esses cogumelos que jogam o chapéu, se você cortar o chapéu deles, eles meio que aceleram, é um pesadelo. <risos> é meio ruim. E é claro que os inimigos re, re, eles voltam, né? A gente pegou esse upgrade aqui, ó. Que nos permite atingir ó, os objetos abaixo. Quanto a gente plana. É super útil isso. Só para constar, a gente não está indo atrás dos. como é que fala? das moedas verdes nessa nossa gameplay. Por enquanto. A gente vai deixar isso para o final. Vamos melhorar aqui colocar a dívida do diabo deixar ele mais baratinho. Porque a gente morre volta aí com mais tranquilidade. Sem. O diabo requisitar muitas dessas moedinhas fragmentos, parece Tranquilo, né? Tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. O chefe dessa área é tá um pouco enjoado. Se der um pouco de vale, beleza. Vamos salvando aí. A gente já colocou o upgrade. Opa, a gente já colocou o upgrade. Faz com que os inimigos dropem shurikens e vidas. Não ainda. Tem uma mecânica parecida com uma fase que a gente já passou O jogo apesar de ser um metroidvania no começo Ele não parece, ele é um linear Já deve ter comentado nos outros vídeos com toda certeza A gente está fazendo essa parte linear por enquanto Uh quase Só vamos tem que fazer o mais rápido possível Só pegando as, os cristalzinhos Isso é importante para os upgrades. Vamos abatendo os minocerontes, os demônios de todos os tipos. também aumentou os pontos de vida para facilitar um pouco a vida poucos pontos de vida complica né realmente se você não for muito perfeccionista para evitar tá dano como nós Muito bem O planador a gente pegou na última, última fase. A gente vai se aproximando aí do final. Essa areia movediça que facilita bastante a área. Ainda bem. Só Não tem nenhuma grande dificuldade aí no parkour. Uma pena por enquanto, né? mas tá bom. Nossa vida vai ficando pequenininha. A gente já chega parte final, vamos ver se a gente tem dinheiro para algum upgrade. Inimigos, ocasionalmente vão derrubar o um, um Shuriken. A gente fez todos os upgrades de malabarismo e acrobacias. É isso, vamos lá enfrentar a chefe que é um pouco mais enjoada. Fé menininha. Ora, ora, ora, parece que temos um intrusos. Você precisa andar fora daqui, esse lugar está cheio de monstros. Ah, por acaso, meus espinhos assustaram você? Então tem a verdade. Ah, haha. Ah. Não gostou do meu exército? Ah, pena mesmo, já que você está prestes a se juntar aí. Espera, esse pergaminho não pode ser? Não, é impossível. Ajoelhe-se perante sua rainha e receba a maldição dos espíritos. Então, aí ela... vem que Joga essas sementes. Tem que conseguir acertar é o cara mais possível. A gente não evita a dano mesmo. Deu meio ruim, viu? Viramos um coco espinho <risos> Não dá dano virar um coco espinho Feito A Nen chegou na fase onde ela usa um chicotinho Espere um pouco quem você pensa que é Sou sofisma <risos> Sofisma, esse nome não faz sentido Porque eu nunca vi antes Fui zelado há muito tempo Fui amaldiçoado com a minha mensageira Essa voz você está dando fora? Pode apostar, até mais idiota Muito bem Nosso ninja visivelmente confuso Aí, feita mais uma arinha Rapidinho a gente entra nas carpas escaldantes. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, dá um nos vídeos, a gente joga jogos em Metroid, com relações recomendações. A gente voltou a jogar Nemesis, a gente vai fazer série completa. Aí tem vídeo pra caramba ainda. Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta né? respondendo, fica assim. Até o próximo vídeo, vai amizade.